E aí clã chadão aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna vai metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a torre de luz e enfrentar o primeiro chefe, que é uma espada gigante, Vamos lá? Bom, no último vídeo a gente atravessou o cemitério, né? e chegamos até a torre, vocês podem ver aqui, um grande salto daqui pra cá. hoje a gente vai subir essa torre. É grande, hein? É grande. A gente também pegou no último vídeo aí o. Agarra que faz a gente agarrar na parede, ó. Beleza? Maravilhoso. A seta indica que a gente tem que subir. Vamos subir. Vou pegar fragmento do espelho. Eu não sabia para que, que eram esses fragmentos até. Nossa! Muito tarde, vamos dizer assim. Mas eu acabei não dizendo pra que que serve, mas tem tipo uma área logo no começo do jogo. Oh. Tem uma área logo no começo do jogo, onde você usa, peraí peraí peraí, tem que ficar sempre atento com o miolo da torre. Ela é... Ela é enjoada, viu isso aqui? Que maravilha, hein? Isso aqui é um atalho. primeira parte da torre. <risos> Falta mil partes. Quando eu joguei essa, isso aqui pela primeira vez, eu falei assim, não, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu morri propositalmente para recuperar a vida. Mas é uma coisa que eu faço normalmente. Assim. Fortuna. Os pulos nesse jogo, os pulos desse jogo, são difíceis, hein. O negócio parece um negócio tão simples, mas a gente, a gente consegue errar. Nem começou a torre a gente já tá assim. Aí. Ah não, velho. <risos> ah, ah, velho. Por favor. Hum. <risos> Bom, eu acabei de acordar... Tá difícil, viu? Maravilha Tem um pilarzinho aqui Sai fora, maluco hum. Bom, bom, bom Sempre de olho no meio, sempre de olho no meio os inimigos são pesados aqui. aqui... temos uma poção de saúde, que maravilha! Nossa... não... <risos> não... É muito enjoado... Parece fácil, né? Parece muito simples. Parece até que a gente está se divertindo, não é? Não. Não sei se é porque está no difícil. No edifício ele os... os pulos são mais complicados a ah, ver o... o tempo do. A gente tava indo pro lado errado Não, não, não, não Isso não é bom Não vai pegar a gente aqui no cantinho Tudo bem. Ali tem algo Parece interessante. Não tem nenhum pilar aqui. Ah, que é o pilar. Assalto tá, gigante, tem que dar. Eu sempre esqueço que o personagem tem um, tem um certo cooldown o dash dele, tipo, não é imediatamente Bom, aqui eu acho que vale a pena fazer isso aqui A gente só tá com 5 vida? Deixa eu explodir o miolo A gente tá tão no começo, vocês não tem ideia tamanho dessa torre Eu mencionando que quando eu joguei isso aqui pela primeira vez eu falei Não, tem algo errado Não é possível Vai, e agora? Ah não, velho <risos> É. Realmente o difícil não é. Não é muito fácil difícil, viu? Os pulos são meio cruéis. Olha só que maravilha tomar dois hits seguida. Quase que a gente tomou um terceiro hit Oh, que legal Por favor, já tenha, tenha um pilar logo de cara Claro que não, né? Ah, tem sim eu? Que bom A gente já recupera a vida A gente só está subindo sem explorar muito Ai ah, é, não Bicho com boa injustiça, mas só maravilhoso. Vamos tomar, viu. Ah aqui não <risos> Até que não, deu tudo certo Vamos ver até quanto que a gente já subiu Olha que maravilha hein Olha só A gente saiu daqui Subimos só quatro partes Falta mais 16 Hum que bom Vou fazer assim ó. Isso. Recuperar a vida aqui já, nossa cara. Que injusto, que puta bagulho injusto. Isso aqui é pior que tudo, nossa. Olha que maravilha. Fantástico. Estou morrendo na explosão ainda. <risos> <risos> <risos> ah. o, o Aterna Noctis eu não mencionei. Esse jogo aqui é para quem fala assim... Nossa... Mas esse jogo do Hollow Knight é muito fácil. Não tem algo mais difícil? Então, é para esse tipo de pessoa que pensa desse jeito. Olha só que legal. Eu não estou explorando, só estou subindo. Você precisa ter muito upgrade. Essa área deve ser revisitada depois. Maravilha. Dá melhor que facinho. Bom, hein? Tá tem um inimigo aqui que encostou nele morreu. A gente evoluiu bem agora. Falei cedo demais. Coceira no nariz, pessoal. Por quê? <risos> e agora? Que maravilha. Ah, que bom que tem outro negocinho desse. Eu achei que. O jogo tira a gente, um pulo complicado, hein? Ah, não, cara. Maravilha daqui pra onde? Ah, tá. Errou um milímetro? Problema teu. Sofra! Sofra! Vamos aguardar explodir o miolo. Parece que o miolo explode com mais frequência no difícil, viu? Eu não lembro de ter que ficar procurando onde, onde me esconder toda hora. Ah, que bom! O que, que é isso aqui? Opa, chegamos no chefe a gente vai embora do chefe, <risos> eu acho que tem tipo um, bem por aqui tem tipo um... um save, um teleporte, tem que ter, tem que ter, aqui ó, esse fica muito difícil, por aqui, é, você consegue ir embora, né? Vai tá embora dessa área. Explora um pouco, fica um pouco mais forte e depois volta. Olha lá, o chefe ali no meio. Bata espadona. O que, que aconteceu? Ah, verdade. Você não <risos> você não pode ser tomar dano. senão você volta pro começo. Que legal. É, legal pra caramba. Para diversão. Eu, eu nem lembro o que tem que fazer quando ela. Quando ela faz isso. Será que tem que ficar num cantinho? Ai ai ai. Olha, e agora. Que maravilha. A gente chegou no primeiro. Olha que inferno. Que inferno, velho. Ih, puta barulho injusto, <risos> olha isso, cara, é muito difícil. Pior é que nem começou a ficar difícil, nem começou. Esse cooldown dele, cara, é vontade de morrer. Vou pegar aqui, vai. Não tem problema. Botar lá para baixo? Não tem problema. Facinho assim demais! Tá com certeza, não é pro lado. É, é, é pro lado. A gente tá indo pro lado certo. É. <risos> Enrolou muito na mesma parte. A espada simplesmente fala assim: não, você tá enrolando demais. Vou te matar instantaneamente. A hora não tem mais para eu. Vamos lá, espada tá está ficando inquieta. Ai. Você tem tipo um tempo para chegar. Ah não, cara, eu tava lá em cima já. Cara, falta tão. Olha isso. É pessoal, esse vídeo vai sofrer uma forte edição para não parecer que eu sou um completo, um completo ser assim, eu sou sem muita habilidade. Ainda bem que por esses saves, olha que maravilha, tomando o desacerto do slime. Aceitou nossa. Dá uma olhada. Triste, tem condição um negócio desse. Onde, <risos> onde a gente volta? Que triste. Cara, essa, essa espada é. A... Saindo da bainha é meio tenso. Vamos lá. Vagado. Quem teve essa ideia? Quem falou assim? Não, isso aqui é uma boa. Terminou de, de, nem terminou de resetar o nosso dash filho. Como é que a gente ia fazer? Ah. Vamos indo, na hora dá certo tá certo, cara. Eu não lembro de ser tão difícil esse pedaço. Não, oh, que maravilha! Acho que acabou. Mas vocês acham que acabou? Não, começou agora, agora que começa. O Kumi, portas do céu, maravilhoso. Tá aí no Kumi. Esse chefe é medonho. Primeiro ataque dele, ele se joga no chão. tem esses portais para desviar não sabia que ele fazia isso não achei que ele pulava para o outro lado aí ele cria umas plataformas que são rapidamente utilizadas ele atira nelas com velocidade os ataques mais fácil de desviar dele é esse Dá bem né, ainda bem Acho que a vantagem aqui é que você tentar avançar o mais rápido possível Sem pensar muito nas consequências E agora ele gira, te puxando, você só vai jogando aqui pro lado E acompanhado de raios, claro né, porque só puxar não resolve se o raio pegar, dá dano. Se você for dragado no meio, dá dano. É. é assim. Meu Deus, meu Deus! De novo, oh, que bom que esse ataque. Pior, esse eu acho fácil, não tão difícil de desviar Não vou falar fácil, senão já sabe, né? já toma dano Mas aquele que ele cai no meio da tela Esse, esse arrebenta uh. Aqui no cantinho uh, Que bom que é esse a gente não perde tanto HP... Na teoria a gente não perde tanto HP... É a última gema, vamos lá, por favor... Eu não tenho mais tempo... Está cedinho... Aí derrotamos ele... Até que foi mais fácil que os... Essa última plataforma foi mais fácil que os iniciais... Hum. Ah não... Quase... A segunda fase Até ganhamos um achievement Maravilha O tempo é a tela. O tempo é a terra e minha mão Vou deixar o personagem falar Estou falando em português né? Os ciclos de luz e trevas Se seguiram e continuaram seu reinado Sobre a Eterna Em uma harmonia caótica O ciclo eterno. O círculo eterno de noite e dia. Ué. Batalha a batalha, vida e morte. No auge da batalha, com a rainha ajoelhada diante do rei, aguardando o golpe fatal, ela vislumbrou uma sombra de dúvida nos olhos dele. Ela reuniu a pouca luz que lhe restava, agarrou a espada aos seus pés e, com um golpe, perfurou o corpo do seu eterno rival, que desvaneceu sobre seu olhar. Ela se espantou por não sentir euforia. Em vez disso, uma tristeza estranha fisgou sua alma, como se um anseio imemorável houvesse despertado dentro dela. Os anos viraram séculos, os séculos em milênios, e o rei nunca retornou. O equilíbrio havia sido destruído e o mundo mergulhou em uma era de luz sem paralelo. Enquanto na alma atormentada da rainha, uma pergunta ressoava como um eco estrondoso. O que foi aquela sombra de dúvida que eu vi nos olhos do rei? Ela ficou um Mas, milhão de anos pensando nisso. Como o rei não manteria seu encontro com o destino, ela decidiu embarcar em busca de uma resposta. Sozinha contra a oposição, ela deu início à jornada rumo a um destino certo. Ela entrou as profundezas de A Eterna, alcançando a entrada do abismo. Ela desembanhou a espada pronta para a batalha, e para sua surpresa, as portas se abriram. Ali dentro, criaturas terríveis lhe abriram caminho, obedecendo a uma voz audível somente para elas. Ao fim do trecho sombrio estava o berço da alma do rei amaldiçoado. Dentro dele, o monarca caído estava sentado em seu trono. Impassível. Todas essas... Todas essas partes que aparecem nesse vídeo. Os locais. São áreas do jogo. Olhares após olhares. Suas almas se cruzaram e ela subitamente compreendeu tudo. Bem no fundo, ela sempre soube a resposta mas nunca quis aceitá-la. A rivalidade no decorrer dos de ciclos de guerra havia dado espaço para algo mais intenso e puro. Luz e trevas. Um dia em eterna guerra. Agora se uniram e geraram um novo ser vivo etéreo. Nem noite e nem dia. Nem luz, nem escuridão. Bom, tá aí a animaçãozinha. E... Finalmente, o primeiro dos fragmentos e a alma da rainha está acorrentada pelo caos, assim como a minha. Algumas coisas nunca mudam por enquanto. Eu procurando o personagem. Fragmento do santuário obtido. Tá vindo aí o bagulho. Agora a gente pega, vai pegar um... O companheiro celestial posso usar sua energia para disparar flechas de luz instrumentos criados pela rainha. Elas servem como arma de longo alcance para ativar interruptores com a mira. Posso atirar? Tá, isso aí tá explicando. Mas é isso. Exatamente isso. Agora, todas as partes, todas as partes, que não eram acessíveis antes, porque tinha esses interruptores, agora são acessíveis. E que partes são? Muitas, muitas. Tem muitas áreas novas. Inclusive para o miolo do cemitério, que é para onde a gente vai no próximo vídeo. Vamos parar aqui no campo. Que bonito, hein? Olha que bonito. Vou ficar aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, tá lhe nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, um Metroid One e uma recomendação. Os três em um, maravilhoso. Sensacional. Eu hesitei demais para jogar esse jogo e demorei demais para fazer a série. Agradeço a todos que estão comentando e viram até aqui. Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a Amizade!